Sempre tem aquele jogo que a gente olha e pensa assim, nossa, deve ser muito fácil, divertido. E aí você depois que joga e pensa, meu Deus, o que eu escolhi fazer? A gente vai falar deles. Não, Mickey. só a Júlia. E, e eu esse eu também em cores. cores. Antes de começar esse vídeo a gente já pede pra dar like, se inscrever caso não seja inscrito e apertar o sininho. Por que, Julia? Porque é muito importante. Com ele vocês recebem a notificação quando tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro que eu vou falar é Mega Man. Eu joguei, <risos> confesso. Assim joguei. eu joguei no Xbox, joguei no computador e eu não consegui jogar nos dois. Mas o que que houve? Eu acho que ele tá muito sensível com os controles. Então fica muito mais difícil de você acertar o timing das coisas. Uhum. E aí, eu não conseguia subir nas escadas, eu não conseguia atirar nos bichos. E eu morria toda hora, eu fiquei muito triste. Complicado. Mas por que, que você achou que ia ser fácil e de repente ficou tão Porque difícil? Porque eu lembro de jogar e eu não achava tão difícil. Ah. Mas eu acho que os controles eram mais simples também. É síndrome, Eu não sei se veio antes ou depois, mas síndrome de Crash. <risos> que na atualização ficou muito difícil. <risos> não, visto. Crash é o gatilho desta casa. Gostamos muito do jogo, a foi mal, um presente assim, maravilhoso. Sim, nunca vamos dizer que não foi, não foi bem-vindo. Mas que aí é difícil. É, todo mundo que vem aqui, ai vocês têm Crash, a gente já se segura assim e fala. E Meu a Deus, fala. a gente vai ter que passar por isso. Não, <risos> tipo, a gente vai ter que chegar e mostrar dor pra essa alma, E aí é a pessoa fica, meu Deus, não era assim, a gente, não, não era assim. Exato, mas é isso, é bem complicado, tanto Mega Man, né, e Crash. <risos> o meu primeiro jogo vai ser o DLC de Homem-Aranha, todos os três DLC do Homem-Aranha para Playstation 4 que saiu ano passado, né, que no meu caso eu tô falando dele porque o jogo é muito, o jogo principal é relativamente tranquilo se você colocar numa dificuldade, ok. Sim. Só que, cara, o DLC... E eu tomei muita porrada, muita <risos> porrada, sério. Foi muito, muito difícil. É a do nível, assim, tem umas artimanhas que você tem que fazer, que é combo de 100. Uh -huh. Sem receber qualquer dano, e tem, assim, 500 pessoas querendo matar o Homem-Aranha. Óbvio. É bem complicado. É muito bom, assim, não, não vou falar que é ruim. Só que assim, é um desafio que eu achava que era pra deixar pra From Software e tal. <risos> Foi bem difícilzinho. Só que assim, você jogou, né, o DLC Sim. também. A história é ótima, tudo é ótimo. Eu não joguei todos os DLCs porque eu fiquei meio revoltada com certas coisas. E eu, eu preferi ficar falar em paz. Disso depois, Podemos fazer depois. Mas, realmente, o DLC... Eu achei o jogo tranquilo, eu joguei no DLC e falei, ué. Não parece a mesma coisa. É, eles dão uma dificuldadezinha assim, então é, eu fiquei impressionado porque eu achava que ia ser a mesma coisa que o jogo Sim. principal e eles meteram um pau. Novamente eu fui pega pela nostalgia e ela mentiu pra Gente, mim. Gente, não confie <risos> na nostalgia. Nunca mais, porque eu fui jogar Sonic Mania e eu não consegui entender o que eu estava fazendo. Eu desisto, eu não jogo aquele jogo. Real, eu não jogo. O Mickey jogando assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou... ninguém sabe o que tá... Não, é muito difícil, eu não tô mais acostumado com aquele tipo de controle E assim, o meu problema também é que é muito brilho, é muita cor E eu fico muito confusa Porque eu tenho alguma fotofobia, não sei o que, que é Que às vezes quando muda muitas cores, eu fico com muita dor no olho E aí eu não consegui entender o que tava fazendo O Sonic anda muito rápido, o espaço tá todo colorido é... Não dá! É a questão do Sonic, né? Então vira um problema Porque o jogo inteiro é borrão, borrão, é borrão É todo borrão E isso, você tem que acertar o borrão nos lugares onde o Sonic não vai morrer é complicado. O segundo jogo que eu vou falar, e último da lista aqui do vídeo, é XCOM 2, que já foi de graça na PS Plus um mês aí. E eu fui jogar, não sabia mais ou menos a história, e eu fiquei encantado. Assim, o jogo é ótimo, só que ele é bem, bem difícil. Pra quem não conhece, a história é sobre uma inversão alienígena, os alienígenas meio que conseguiram entrar no governo, tá todo mundo ok tá todo mundo aceitando eles, mas na verdade eles têm uma agenda assim, secreta, querendo ferrar a humanidade. E o jogo funciona meio que em tabuleiro e em turnos. Então assim, tem todo um espaço que você tem que passar e tal, ele é bem tático, e ao mesmo tempo que os alienígenas estão tentando matar você, você tem que tentar ou fugir ou matar eles de volta. E como tem a questão toda do tabuleiro, dos turnos e tal, Pega uma energia mental, Sim. assim, pega bastante. Não, você tem que planejar muito bem os seus ataques. E a maneira como o jogo funciona é muito legal. Porque, assim, às vezes você pode atacar e não dá certo. E aí você perde uma chance de ganhar. Eles podem atacar um personagem seu. E aí vai dar um problema absurdo. É, e o x 2 tem um detalhe que se o personagem morre, ele morre pra sempre. Não Então, falta. assim, pra ter o time, assim, completo de novo, você tem que pegar outra pessoa, montar ela de novo. É bem complicado. E, assim, o jogo é ótimo, é complexozinho, só que ele é muito muito difícil. Recomendo, mas cuidado. Assim como todos os outros, recomendamos, mas com cuidado. E agora a gente quer saber de vocês. Qual foi o jogo que vocês olharam e falaram pô, maneiro, vai ser fácil. E aí você falou assim, meu Deus, como eu me enganei. Fala pra gente se você já jogou algum dos que a gente já comentou aqui. E não esquece, gente, se inscrever, dar like, dar apoio um aqui no TV em cores pra gente poder crescer cada vez mais. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.